Olá pessoal eu sou a professora Daniela Marcato eu vou trabalhar com vocês a disciplina de educação especial diversidade e inclusão é um prazer estar aqui com vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas para que a gente possa continuar a nossa discussão nós já trabalhamos em módulos anteriores sobre assuntos bem pertinentes à educação especial e à inclusão e a partir de agora nós vamos falar do módulo 4 da nossa disciplina sejam muito bem-vindos no módulo 4, nós vamos trabalhar com algumas práticas pedagógicas inclusivas, as possibilidades e os limites. No decorrer da nossa disciplina, nós já vimos assuntos muito interessantes, nós já discutimos sobre os direitos humanos, sobre a inclusão e a exclusão escolar, sobre o acesso à escola, à educação. Nós já lidamos também com o conceito de educação especial, como algo diferenciado e não mais uma proposta que seja sempre segregada, né? que os estudantes vão estar separados dos seus pares e das outras crianças, dos outros jovens, dos outros adolescentes, numa educação comum. Nós já discutimos todos esses dilemas, esses pormenores, os avanços, as perspectivas legais, normativas, nós já tivemos um bom panorama sobre tudo isso, até chegar aqui. Mas a educação inclusiva e o processo de inclusão escolar, ele não se faz apenas com intencionalidade ou apenas como ideal. Nós trabalhamos numa perspectiva daquilo que de fato é mais do que simplesmente uma ideia, mas aquilo que pode ser execuível, daquilo que pode ser pensado, daquilo que pode ser executado, para que a gente consiga, então, é, lidar com uma realidade palpável pensando nos seus diferentes atores, pensando que nós estamos lidando com pessoas, com diferentes docentes, com diferentes estudantes, com seus familiares, com todos os atores que compõem esse universo da escola, a gestão, a comunidade, toda essa rede colaborativa que pode fazer, de fato, essa educação inclusiva, uma educação para todos, acontecer. Então, isso precisa ir além do acesso, além da matrícula, além do estar simplesmente lá. Então, nós precisamos estar abertos a toda essa proposta. Então, esse módulo vem, de fato, tentar colocar é, diante de nós algumas estratégias para que isso possa acontecer, por meio de ferramentas interessantes. Então, nós vamos ver na unidade 1 a tecnologia assistiva e os recursos pedagógicos. De onde vem esse termo? Isso sempre quer dizer algo tecnológico, eletrônico, avançado, no sentido do que a gente conhece hoje como tecnologia o que que é isso, o que que isso significa. Na segunda unidade, nós vamos estudar um pouquinho sobre as estruturas e estratégias pedagógicas, e que vão, de fato, impactar numa discussão bastante curricular de como a gente pode fazer essa educação inclusiva acontecer. Então, é importante que a gente fale sobre o ensino colaborativo, o que é, é esse conceito, de onde vem, qual é a sua proposta, nós vamos falar também sobre o desenho universal para aprendizagem, também é um termo que tem sido usado muito agora no nosso país, e que, na verdade, ele vem é, há pouco tempo, né, com essa discussão, e sendo amadurecida para que a gente possa pensar, então, em estratégias, inclusivas desde o início. E nós vamos falar também um pouquinho sobre o plano educacional individualizado, como uma estratégia bastante interessante, que vai acompanhar a vida desse discente, né, desse estudante, então, que vai, se desenvolver eh, ao longo da sua trajetória acadêmica, visando, então, um sucesso, né, da sua escolarização. Então, o objetivo do módulo, a partir de tudo isso que eu já falei, é pensar e planejar propostas de intervenção pedagógica no contexto da inclusão escolar, né, pensando, então, nesses sujeitos que a compõem. Então, no primeiro módulo de tecnologia assistiva e recursos pedagógicos, nós já temos, então, todo um caminhar que vocês estão familiarizados. Né? sei que a gente tem, é, teve outros módulos presenciais, mas para todos aqueles que já cursaram disciplinas, então, nesse formato, nós sabemos que nós temos trilhas de aprendizagem, que nós temos, então, recursos que nos permitem aprofundar nos conteúdos da nossa disciplina. Então, nosso ambiente virtual de aprendizagem, ele está enriquecido de conteúdo, então, nós temos fórum de discussão, nós temos leituras obrigatórias, leituras de apoio, leituras complementares, e cada um desses materiais que estão lá na curadoria, eles foram escolhidos assim a dedo, para que façam com que a gente questione é, algumas das questões que estão postas, para que a gente é, possa ter, então, elementos para uma maior reflexão sobre os assuntos da nossa disciplina. E aqui nesse módulo 1, um, especificamente para falar um pouco mais sobre a tecnologia assistiva, né? O que é, de onde vem. Então eu sugiro que vocês acessem as videoaulas adicionais que tem lá, discussões, entrevistas, vídeos interessantes, que vocês acessem esses materiais e se enriqueçam, bebam de toda essa, essa discussão teórica que está sendo feita lá. Né, vocês vão aproveitar muito, então para cada é, atividade, desde check-out de presença, é, como eu disse, os fóruns de discussão, as atividades avaliativas deste módulo, todas elas trazem então, questões assim, de reflexão, provocativas no sentido de nos fazer pensar sobre os conceitos aqui apresentados, ah, então eu proponho que vocês é, sejam bastante organizados naquilo que tem né, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e deem uma checada em tudo, sejam curiosos, busquem né, nesse processo formativo de vocês. Diante disso, então, nos cabe pensar, então, por que, que as tecnologias assistivas seriam tão importantes, e por que, que nós estamos falando delas aqui nesse módulo que vai falar das práticas? Bom, nós sabemos que as tecnologias assistivas, elas estão vinculadas a um novo conceito que nós temos agora de educação especial, né? então a educação especial, ela tem nessa perspectiva é, atual de atuar como uma modalidade que vai perpassar todas as outras modalidades do ensino comum. Então a educação especial, ela não é mais uma modalidade à parte, né, ela vai ser uma modalidade, então, transversal, ela vai ser uma modalidade, então, que vai atender o seu público-alvo, os seus sujeitos. E quem é o público-alvo da educação especial? Nós já estudamos os módulos anteriores, né, que são as pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades de educação e com transtornos globais né, do desenvolvimento, e que hoje é um termo que tem sido revisto, ainda se mantém, na própria parte da, da legislação ele permanece, mas nós sabemos também que hoje, basicamente, ele também diz respeito às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, a educação especial vai visar atender este público. E como que ela vai atender este público que hoje então tem a oportunidade de estar matriculado na sala comum, numa escola comum, é né, para ter o um ensino comum ou regular, como muitas vezes nós ouvimos essa expressão. Como que ela vai atuar? Por meio do atendimento educacional especializado, que também nós já abordamos em outros módulos. Mas para relembrar, o atendimento educacional especializado ele vai trabalhar então com essa parte específica da, da aprendizagem desses sujeitos, então, que são público-alvo da educação especial. Então, veja, nós estamos trabalhando com uma escola inclusiva, que vai trabalhar com a diversidade, numa perspectiva da diferença, do enriquecimento com sujeitos diferentes, com diferentes necessidades, né, para que a gente possa pensar em práticas pedagógicas, inclusive, que possam facilitar a turma toda, isso tudo vai estar posto. Mas o atendimento educacional especializado, ele visa, inclusive, trabalhar é, para que a gente não negue a diferença, para que a gente não negue a deficiência, para que a gente não negue é, aquela condição de alta habilidade ou de é, transtorno do espectro autista que o sujeito tem. Então, sim, é, essas diferenças, essas, é, esses diferentes públicos, eles vão requerer necessidades educacionais diferentes, que nós já estudamos também esse conceito de necessidades educacionais especiais, eles vão requerer essas necessidades que precisam ser atendidas, por meio do atendimento educacional especializado, que vai atuar, então, é, de modo a trabalhar com algo que é diferente e complementar e suplementar também ao ensino comum. Então, é no atendimento educacional é especializado que nós vamos trabalhar com as especificidades daquela deficiência. Então, é onde a pessoa surda vai desenvolver melhor o seu conteúdo da língua brasileira de sinais, da Libras, que a pessoa cega vai desenvolver e vai aprender o código Braille, para que ele depois use todos esses recursos na sala comum, né, que ele possa fazer uso dos diferentes materiais, diferentes instrumentos que estão disponíveis para que essa pessoa seja usuário, certo? Então, na verdade, é, essas linguagens diferentes, então tudo isso, é, desde para a pessoa com deficiência intelectual, para que seja é, exposto o conteúdo de uma outra forma, de uma maneira com que ela consiga compreender melhor conceitos que às vezes podem estar diferentes, abstratos, enfim, o atendimento educacional especializado vai atuar nesse sentido de dar os instrumentos necessários então, para essa eliminação das barreiras que as pessoas com deficiência, né, ou mesmo as que têm altas habilidades, TEA, transtornos globais de desenvolvimento, que elas possam ter para que elas é, aprendam. Então, a tecnologia assistiva, ela vem trabalhar nessa perspectiva. Então, ela geralmente, ela é desenvolvida dentro desse atendimento educacional especializado, por meio da, do, do auxílio, do apoio desse professor de atendimento educacional especializado, que é um professor, né, que vai estar ali, um professor de educação especial, que vai atuar nessas salas de recursos multifuncionais, e que vai, então, tentar implementar tecnologias, equipamentos, recursos, que vão auxiliar no desempenho de alguma atividade dessas pessoas, então desse público-alvo. Então, a tecnologia assistiva, ela não diz respeito apenas a algo é, moderno, tecnológico, né, se a gente for ver, e tem vídeos, inclusive, que nós é, deixamos para que vocês assistam, é, durante muito tempo na história da humanidade, o conceito de tecnologia, ele foi mudando em algum momento, uma pena, né, para escrever, uma caneta, né, algo, é, foi considerado uma tecnologia para aquele momento, então, esse conceito de tecnologia, ele é um conceito amplo, e aqui ele vem, então, é, incorporar nesse sentido dos recursos, dos equipamentos que vão auxiliar é, funcionalmente o desempenho dessa atividade, né, que vão permitir, então, dar esse suporte, qualquer que seja ele, como eu coloquei aqui na citação, né, mecânico, elétrico, eletrônico, computadorizado, as pessoas com diferentes deficiências. Então, pode ser uma cadeira de rodas, pode ser uma, uma adaptação, pode ser uma prótese, uma órtese, uma, uma adaptação a aparelhos, equipamentos que vão variar de acordo com a necessidade pessoal, né, qual é a necessidade daquela pessoa? Eu posso ter duas pessoas com o mesmo diagnóstico, com é, as mesmas demandas ali dentro da sala, né, tem o mesmo tipo de deficiência, às vezes tem o mesmo tipo é, de dificuldade motora, e as adaptações para essas duas pessoas, elas muitas vezes podem ser diferentes porque às vezes a necessidade ou a adaptação que uma pessoa vai fazer com com uma com um recurso pode ser favorável e para outra não se adequar porque a gente está lidando com seres humanos com pessoas que têm necessidades que têm preferências né e que têm desejos né às vezes a, uma pessoa tem um desejo de acompanhar a turma numa determinada atividade a outra o outro jovem outro adolescente outra criança não tem essa necessidade então, é, são é, recursos que vão sendo adequados também, considerando é, a realidade que se faz presente. Então, como que a gente realiza essa adaptação de um recurso pedagógico com o propósito de que ele seja uma tecnologia assistiva? Então, nós vamos analisar cuidadosamente né, o professor do atendimento educacional especializado, que é o profissional mais competente, claro, que dialogando com o professor da sala comum, claro, que dialogando com o sujeito, né, que está ali diante dele, né, essa criança, esse estudante, esse adolescente, essa pessoa que está ali que vai precisar dessa adequação, dialogando com a família, dialogando enfim com os diferentes, é, com os diferentes atores, né, de todo esse cenário, e vai pensar então nessas condições motoras, cognitivas, e educacionais e todas essas necessidades desse estudante, então relacionar essas características com o possível design desse recurso pedagógico, então é uma ponteira, né, para que essa pessoa consiga é, digitar sozinha, é uma, uma adaptação para que ela consiga usar o lápis, ela tem esse desejo, né, de escrever, também de traçar, de, de fazer o uso, né, com, com um grafite, com um, um lápis, com GIS, né, então, o que é, qual é essa necessidade, tá, então, vai ser pensado, e, e isso vai acompanhar, né, esse recurso, ele pode acompanhar essa, essa, esse sujeito, para além, né, do momento ali da escola, então, é uma adaptação para a vida, então, tem muitas coisas que vão ter que ser feitas em, em duplicidade, fica na escola, leva para casa, enfim, então, é algo para a gente pensar, então, quando nós... Quando vocês forem estudar os materiais né, desse, desse, dessa unidade, pensar nisso. Não é simplesmente pensar num software, pensar num aplicativo, pensar em um recurso adaptado no celular ou no computador. Não, quando eu falo tecnologia assistiva, eu estou falando de vários tipos de adaptações que podem é, atingir diferentes áreas da vida desse sujeito, então a gente não pode esquecer das exigências sociais, pedagógicas, psicológicas e físicas impostas pelo meio, então desde a questão da, da mobilidade, do sentar, do querer comer, né, do, do querer frequentar é, o, o momento do refeitório sem se sentir tão exposto, porque não consegue às vezes segurar o talher, né, e quer comer junto com as outras, com os outros estudantes, com as outras pessoas, então enfim, são ad, adequações. Então, a tecnologia assistiva, ela vem como um meio, eu estou dando aqui bastante exemplos, né, de pessoas é, que têm, por exemplo, uma deficiência física, mas elas podem ser de vários tipos e para todos os tipos de, de deficiência, ou de necessidade que essas pessoas possam requerir. Então, a tecnologia assistiva, sim, não, ela, ela não é algo que a gente pode negar, ela é necessária, ela é importante, e a gente precisa dela para que consiga fazer uma educação de qualidade, um processo que seja é, de aproveitamento. Na unidade 2, a partir de toda essa discussão e pensando nas práticas e falando da tecnologia assistiva como algo que vem da esse suporte, nós vamos falar um pouquinho sobre as estruturas e estratégias pedagógicas, como eu disse para vocês, que vão é, nos fazer pensar, então, desde o início, nas propostas curriculares. Então, a gente vai pensar um pouquinho em três iniciativas bastante interessantes que eu elenquei para vocês, que eu julgo que elas são muito interessantes para que a gente faça a discussão, e de todas as que eu tenho pesquisado, de todas as que eu tenho visto, né, é, eu acredito que são as mais interessantes para as propostas exitosas de inclusão escolar, e, de fato, uma implementação de uma educação inclusiva em diferentes ambientes. Então, a gente vai falar do ensino colaborativo, do Desenho Universal para Aprendizagem e do Plano Educacional Individualizado. Então, aqui, mais uma vez, a minha sugestão será a mesma que eu fiz anteriormente, que vocês é, tenham acesso às leituras obrigatórias e de apoio, que são fundamentais. E aqui também eu deixei é, vários materiais, artigos sobre cada um dos assuntos, sobre ensino colaborativo, que não é simplesmente uma ideia de colaboração, ah, nós precisamos nos ajudar, não, é uma estratégia intencional pensada é, para que, de fato, haja uma colaboração nessa perspectiva, inclusive. O desenho universal para aprendizagem também, que é um termo bastante atual, que vem também como herança de outras áreas, né, da, da, do desenvolvimento, e que tem agora sido pensado também para essa proposta mais educacional, né, mas se a gente for ver, ele é muito utilizado na parte de design, né, em outras áreas, inclusive engenharia, em, out em outras áreas, e que vai nos ajudar a pensar nesse, nesse desenho, então, para uma proposta inclusiva desde o seu início, e também pensando aqui numa proposta curricular, tá, então é bem interessante o desenho universal para aprendizagem, e o plano educacional individualizado, que vai também pensar é, nos sujeitos, nas pessoas que estão ali, que não são simplesmente um número, né, que não, não são simplesmente estudantes, uma massa, né, mas são pessoas, pessoas com necessidades, pessoas com é, potencial. Então, mais uma vez, acessem a cada um dos materiais que estão ali, eu trouxe entrevistas, eu trouxe vídeos bastante interessantes, e os artigos científicos também, que estão na bibliografia complementar e de apoio, e que são é, materiais bastante atualizados, e que vale muito a pena que vocês confiram e que vocês tenham acesso, tá bom? Inclusive, para depois vocês conseguirem realizar as atividades que também vão questionar vocês em alguns aspectos. Bom, por que, que é necessário a gente pensar nas diferentes estruturas e estratégias pedagógicas? Porque a educação, inclusive, todos, né, geralmente temos algum tipo de, de experiência de alguém próximo a nós, ou do que nós vimos em estágios, ou do que nós... É, já atuamos, inclusive, como professores, então todos nós estamos cientes dos desafios da educação inclusiva, desse cotidiano, né, da inclusão escolar, e de que nós lidamos com seres humanos e que algumas, é, algumas coisas, algumas adequações precisam ser pensadas cotidianamente. Então, as propostas do módulo vão nos ajudar a pensar em meios para que a educação, de fato, seja possível, e que vá, nós falamos isso muito, né, na disciplina, que vai além do simples acesso, mas também, de fato, é, permitindo uma qualidade e um êxito nessa aprendizagem escolar, né, a experiência da escola, ela é riquíssima para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, né, para qualquer criança, desde a educação infantil, mesmo quando não atende aquele objetivo de aprendizagem, né, da, da conceitual, a experiência escolar, ela pode ser muito rica em várias áreas, mas vejam, nós, na educação inclusiva, nós não podemos só pensar numa, numa inclusão, que seja o acesso, a parte social, a integração, não, nós também podemos ter, sim, objetivos de aprendizagem conceitual, objetivos de ensino, que vão atender esse público, porque, afinal, nós estamos falando de escola, e isso é possível. Ainda que nós tenhamos adequações, né, para os diferentes seres que estão ali, dos diferentes seres humanos, né, e isso é, pode ser pensado para qualquer estudante, seja ele público-alvo da educação especial ou não, porque nós estamos falando é, de pessoas diferentes e que têm tempos de aprendizagem diferentes, tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar com esses três conteúdos, que eu acho que eles são bastante interessantes, e que eles vêm, então, é, de iniciativas de pesquisa e de é, bastante experiências onde a educação inclusiva já está dando certo né bom então ensino colaborativo como esse primeiro conteúdo dentro desta unidade o ensino colaborativo ele vem para nós herdado de algumas ideias que surgem né também da, da, dos, lá nos Estados Unidos que estão né estiveram um passo à frente né em relação à educação especial a inclusão, né, do que nós temos aqui. Então, eles têm é, algumas experiências nesse ensino colaborativo que vale muito a pena que nós estudemos. E esse ensino colaborativo, é, lá conhecido como co-teaching, traduzido aqui no Brasil para co-ensino, ou ensino colaborativo, é, ele tem já algumas iniciativas bastante interessantes acontecendo em vários lugares do nosso país. E é claro que há uma dificuldade de implementação dele, simplesmente pelo nosso sistema educacional, né, que nós geralmente temos um professor em sala, se a gente tem mais professores em sala, geralmente são professores assistentes, ou é, pessoas que vão auxiliar, que vão estar ali num processo de tutoria, muitas vezes das pessoas com deficiência, mas enfim, em alguns lugares onde ele está sendo implementado, ele é muito interessante, porque o ensino colaborativo, ele vai falar especificamente sobre essa necessária articulação entre o ensino comum e o ensino especial. E aí, ele pode ter variados formatos. Em alguns lugares, inclusive, essa parceria, ela vai se dar mais é, no âmbito de professor da sala comum e do professor da sala é, de recursos multifuncionais, que vão trocar alguma ideia sobre aquilo que vai acontecer com esse estudante dentro, da, dali do seu momento de aprendizagem, tá? Então, pode acontecer isso, mas o, o, o formato mais interessante que nós conhecemos é aquele onde os dois professores, do ensino comum e do ensino especial, eles estão dentro da sala, né, eles estão ali com a turma toda, e eles são responsáveis, então eles têm um trabalho que é intencional, com toda a turma, todo o tempo. É claro que cada um deles terá uma, uma expertise diferente. O professor de educação especial, que conhece melhor a realidade de trabalhar com os estudantes por conta da sala de recursos é, multifuncionais, de estar mais com os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, enfim. E o professor da sala comum, que está mais familiarizado com as demandas da sala comum, número maior de alunos, é, de estudantes ali, então, os dois têm algo para trocar entre si, mas é algo intencional, então, eles se, eles se envolvem nessa resolução de problemas, né, para que todos os estudantes, inclusive os que têm deficiência, eles estejam envolvidos e incluídos naquele ambiente de aprendizagem. Tá? Então, eles precisam, de fato, compartilhar um trabalho educativo, sem hierarquias, é claro que em algum momento um vai assumir mais à frente, porque a gente pode fazer uma divisão de trabalhos, mas os dois são professores de toda a turma, de todos os estudantes. Então, como eu, eu digo, não fica um grupo ali separado, né, separadinho como simplesmente alvo daquele professor da educação especial, então todos os estudantes com deficiência ou que tem algum tipo de dificuldade, eles vão ficar ali e eles são, é, estudantes são alunos daquele professor de educação especial, que muitas vezes a gente vê esse tipo de arranjo, né, onde é, o professor regente, ele nem se envolve, ele nem conhece os estudantes que têm algum tipo de deficiência ou que são público-alvo da educação especial que estão na sua turma. Não é isso, mas é para que todos eles, de fato, eles tenham, então, responsabilidades. Então, todos os dois profissionais, eles estão é, responsáveis por toda a turma. Então, desde o planejamento, intervenções, monitorias, avaliações, replanejamento, tudo é compartilhado por esses dois professores com habilidades diferentes, no sentido de que eles troquem entre si. Então, dentro dos materiais que nós passamos para vocês, vocês vão ver diferentes formatos que esse é, ensino colaborativo, ele pode é, adquirir. Sobre o desenho universal para aprendizagem. O que vem a ser o desenho universal para aprendizagem? O desenho universal para aprendizagem, como eu disse para vocês, ele vem, então, trazer ideias já de outras áreas, é, de pensar em propostas inclusivas de eliminação de barreiras desde o início. Então, é bastante interessante que a gente pense em estratégias que vão eliminar possíveis dificuldades, né, e que nós possamos pensar nisso desde, desde a concepção. Então, se a gente fosse pensar numa construção arquitetônica, né, e se nós fôssemos pensar assim, bom, mais escada, quem são as pessoas que conseguem subir mais escada? Bom, então, as pessoas que não têm um tipo de mobilidade reduzida, as pessoas que não estão é, usando cadeira de rodas, que não têm um carrinho de bebê, um idoso que precisa usar é, uma bengala ou algo para se apoiar, ou uma pessoa que tem uma prótese, ou uma pessoa com a perna quebrada, né, então, é, uma criança que está aprendendo a andar e que ainda não tem, não tem muita facilidade em subir e descer escadas. Então, se a gente for pensar, a escada é algo bastante excludente. Então, se na mesma concepção é, nós podemos pensar num, numa uma rampa, né, em algo que não seja extremamente íngreme né, para andar e tudo mais, é um elevador. Então, assim, qual é a forma que a gente poderia pensar que seja econômica? Né? Se a gente só pode pôr um meio... Né, uma forma de, de locomoção, qual que a gente pode pensar? Então, o desenho universal, ele vai nos dar essa ideia de, de a gente eliminar barreiras o máximo possível, de ter um ambiente que seja o máximo agregador e inclusivo, desde a sua concepção. Então, ele não vai falar o tempo todo da gente ficar fazendo adequações em algo que existe, é claro que isso é necessário, a gente tem que ter sempre esse momento para revisar, que precisa fazer uma adequação. Mas se nós pensamos em currículos, nós pensamos em propostas, em planejamento, e se nós podemos ter ideias que desde o início sejam inclusivas para toda a turma, é assim que nós temos que trabalhar. Né? Então, na verdade, existem currículos que, ou apostilados, ou que eles são extremamente inflexíveis, que eles visam atender uma média e, na verdade, a gente tem os alunos, né, que estão na ponta, ou aqueles que têm deficiência, ou aqueles que têm altas habilidades, e isso não é muito inclusivo para ninguém, tá? Então, na verdade, ele sugere, então, que seja planejado desde o início, de modo a tentar atender a maior parte dos alunos, né, então, na verdade, assim como essas mudanças, toda hora, mudanças posteriores, assim como o esforço e o tempo vinculado para que isso aconteça, elas sejam dispensáveis então, que não sejam utilizadas o tempo todo. Então, é, muitas vezes, quando nós vamos pensar numa sala inclusive, e que há alunos é, com deficiência incluídos, muitas vezes o professor tem que pensar numa proposta para aqueles estudantes. Ele, então, ele pensa assim, ah, os meus estudantes que têm deficiência intelectual, eles precisam de um recurso, de algo diferente. Veja, muitas vezes aquele professor, se ele pensar é, numa proposta de aula, muitas vezes ele pode levar aquilo que ele acha que ele vai trabalhar apenas com os estudantes com deficiência, ele pode levar para a turma toda, um jogo diferente, uma forma de visualização diferente, aquilo vai beneficiar todos os estudantes, inclusive aqueles que ele acha que não tem dificuldade, mas que podem ter dificuldade com aquele conceito, e que levando um, uma estratégia diferente de aula, isso pode atender bem a turma toda, né? um jogo diferente, um debate, uma forma diferente de trabalho, simplesmente, do que usar uma prova tradicional. Então, o desenho universal para aprendizagem, ele vai dizer que, que é interessante que nós pensemos em propostas que sejam flexíveis e que vão minimizar toda hora a necessidade de nós termos que fazer ad adequação e adaptação curricular a todo momento. É claro que isso vai ser necessário, é claro que a gente vai precisar em pensar em adequações. Mas, de uma forma geral, quando você já pensa num desenho, que é mais inclusive desde o início, a gente depois vai precisar fazer poucas adequações que vão dizer mais respeito apenas ao sujeito e às necessidades dele, que tem a ver com o nosso próximo assunto, que é o plano educacional individualizado. Então, o plano educacional individualizado é como se ele fosse um plano, um, um desenho para que é, a trajetória desse estudante seja uma trajetória de sucesso acadêmico, então que acompanha a vida do estudante, então quais são assim as necessidades, inclusive pessoais, emocionais, psicológicas, as demandas educativas, né? o que, que a família espera que esse estudante faça, ah, gostaria muito que ele aprendesse outro idioma, gostaria muito que ele se formasse, é, que ele chegasse em tal nível de escolarização, que ele aprendesse a se, é, a se locomover sozinho, que ele... Que ele que aprendesse a se alimentar sozinho, que ele tivesse amigos, ou que ele aprendesse determinados conteúdos, que ele, enfim. Esse plano vai desenhar algo muito pessoal que vai ter a ver com a vida e com o sucesso acadêmico, com as, as expectativas que se tem para esse estudante. Tá? Então, que faça um sentido para a sua vida. Então, na verdade, esse plano educacional individualizado, ele vai ser um planejamento, então, muito pessoal, individualizado, e que, na verdade, vai considerar é, esse estudante, se ele está na escola desde a educação infantil, e vai vendo esse progresso dele, então, o PE ele vai acompanhar o estudante por toda a sua trajetória acadêmica, é, considerando o seu nível de habilidades, seus conhecimentos e desenvolvimento, a sua idade cronológica, o que ele já sabe, o que ele ainda está desenvolvendo, quais são os desafios, né, então, quais são os objetivos educacionais que se deseja, que se pretende que ele chegue, a curto, médio e longo prazo. Então, claro que também se leva em consideração, como eu disse, as expectativas familiares e o próprio sujeito, né? O que, que ele deseja, o que ele quer aprender, tá? Então, na verdade, é, esse plano individualizado, ele aí sim é inserido dentro desse planejamento escolar. Então, na verdade, os conteúdos, né, daquela, da turma onde ele está inserido, é, daquele, daquele lugar onde ele está incluído, é, começam então a dialogar com o plano educacional individualizado tá então na verdade é isso que se propõe tá? então todo esse trajeto que nós é, fizemos até aqui visam que a gente pense então na proposta da educação inclusiva como algo muito é, exequível e que é necessário e que demanda recurso que demanda adaptação que não é simplesmente uma mudança atitudinal por parte do professor que vai acolher os seus estudantes e que vai, então, pensar em estratégias que sejam viáveis. Não, a gente está falando de um trabalho pensado e intencional. Então, eu desejo que esse módulo seja enriquecedor para vocês, que vocês estudem e que tenham acesso a todos os materiais disponíveis para que é, esse módulo faça vocês refletirem e pensarem como é estabelecer formas né, de que essa inclusão escolar ela possa ser realizada e ela seja algo agregador para todos os atores que fizerem parte desse contexto. Então, agradeço e nos encontramos, então, no ambiente. Até mais.